Tá pensando na sua aprovação no Enem 2021? Vem comigo, porque eu vou te explicar sobre como você conseguir a aprovação no Enem 2021 usando o plano Descomplica Top. Nesse vídeo, eu vou te responder quatro perguntinhas para tentar organizar um pouco a sua mente e eu te prometo que no final desse vídeo você vai estar um pouquinho menos confuso do que você está agora. A primeira é, o que você precisa para se preparar para o Enem? Bem, vão ter três coisas que vão ser essenciais na sua preparação. A primeira delas é você ter acesso a um conteúdo teórico. Então, você terá aulas teóricas sobre todo o conteúdo que é cobrado pela banca. Depois, você vai ter que ter acesso às provas antigas para você entender um pouquinho mais sobre o formato dessa prova. Então, como é que são os enunciados, como é que é a divisão da prova. Por terceiro, a redação, que muitas vezes pode ser o diferencial que vai garantir aquele notão. E eu já te garanto que o Descomplica Top cobre todos esses pontos que eu te falei. Sobre o conteúdo teórico, você vai ter acesso às aulas ao vivo e gravadas sobre todo o conteúdo teórico que é cobrado no Enem. Sobre as provas antigas, você vai ter acesso a videoaulas comentando as provas antigas. Então, você vai ter professores resolvendo todas as questões do Enem desde 2009. Desde 2009. Sobre redação, você vai ter seis. seis redações para enviar para correção por mês. E além disso, você vai ter também acesso às aulas teóricas para você melhorar o seu repertório e entender melhor sobre a estrutura do texto da redação do Enem. O link para assinar e ter acesso a tudo isso tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, mas continua comigo porque a gente vai pra segunda pergunta. Eu sei que a vida de vestibulando não é fácil, é pressão por todos os lados, por parte da família, por parte dos amigos, e aí, tipo, parece que ninguém entende muito bem esse momento que você tá passando e você pode acabar se sentindo meio sozinho. Isso faz a gente bater um certo desespero, né? E a gente se pergunta, caraca, será que eu vou dar conta de tudo isso? Mas, tipo, fica calmo porque aqui no Descomplica você é quem decide o que se encaixa melhor na sua rotina. Dentro do plano Descomplicatório, você vai ter acesso a uma agenda de aulas personalizada e adaptativa. Então, tipo, calma que a gente vai te entregar o conteúdo que é melhor para você, você dentro do momento, dentro do tempo que você tem disponível. Além disso, todas elas ao vivo ficam gravadas. Você pode assistir depois e quantas vezes você quiser. Então, não se preocupa de estar tá perdendo conteúdo, porque tudo está sempre salvo para você. Então, não precisa ficar com aquele sentimento de, meu Deus, eu preciso assistir tudo. Pensa que dentro do Descomplica a gente tem mais de 30 mil aulas. Então, tipo, eu não quero que você assista 30 mil aulas. Não. Você pode organizar a sua rotina da forma que for melhor para você. Tipo, algumas disciplinas que você tem mais dificuldade, você prefere recorrer às aulas ao vivo e monitorias, beleza. Talvez algumas disciplinas que você lide melhor, talvez só uma aula gravada já seja o suficiente. E tá tudo bem, porque quem vai escolher o tipo de aula que você vai assistir para cada disciplina é você. E além disso, você ainda precisa descansar, precisa se distrair. Porque como eu falei agora há pouco, tipo, esse, essa época de vestibulando é muito intensa você precisa descansar e cuidar da sua saúde mental. A terceira dúvida que eu vou responder é... Você sabe como é a metodologia do Deixo? E pensando em justamente para você não ter que assistir mil aulas sobre o mesmo assunto, a gente oferece várias formas de estudar uma mesma matéria. Você tem as aulas ao vivo teóricas e as aulas gravadas também teóricas. Você tem as aulas de aprofundamento, as aulas de exercícios objetivos e discursivos... Tira dúvidas semanais. Você vai ter acesso também às aulas de atualidade para se manter sempre super bem informado. Então, são várias formas de você estudar o mesmo conteúdo. Por exemplo, cara, matemática eu tenho muita dificuldade. Então, eu vou sempre assistir às aulas ao vivo teórica, às aulas de aprofundamento e às aulas de exercícios. Porque matemática é muito importante para mim e eu tenho muita dificuldade. No entanto, tipo, sei lá... Química, eu sou super de boas, eu entendo super bem, então vou ficar só na aula gravada teórica que já tá ótimo para mim e tá tudo bem. Você vai pegar todo esse benefício e você vai entender qual a melhor forma de construir o seu cronograma. Bem, a última dúvida que eu vou responder é: Mas o Descomplica funciona mesmo? E isso deixa para vocês tirarem suas próprias conclusões. Música Pessoal, tudo que eu falei nesse vídeo você vai ter por 12 meses assinando o plano de Complica Top e o link para você assinar está aqui na descrição desse vídeo, bem aqui embaixo, com um precinho super promocional. A gente fica super feliz de ter um plano completão assim. Eu espero te encontrar lá na plataforma. Um beijo e até a próxima.